Boa tarde a todos. Vou começar com uma descrição é, da programação do chanceler Olaf Scholz na sua visita ao Brasil no, no próximo dia 30. O chanceler Scholz chega, chega às 14h50, em Brasília, a cerimônia no Planalto começa às 15h30, enfim, com a recepção, com uma parte formal, em seguida se começa uma reunião intergovernamental, está prevista para começar às 15:45. É uma reunião entre o senhor presidente da República Olavo Scholz, a testa das suas respectivas delegações. Em paralelo a essa reunião intergovernamental vai se desenrolar no próprio Palácio do Planalto uma reunião empresarial. Como nós sabemos, o chanceler Olaf Scholz chega a Brasília acompanhado da ministra de Cooperação Econômica e de uma delegação empresarial. Pois bem, essa reunião paralela será a reunião onde as, as lideranças empresariais alemães que acompanham o ministro vão se encontrar com lideranças empresariais brasileiras. Da reunião, nesta reunião empresarial também haverá participação de representantes de governo do lado brasileiro, ela deverá ser aberta pelo senhor vice-presidente da República e senhor Midic, e depois conduzida pelo secretário executivo do Midic, pela secretária de Comércio Exterior, e no Itamaraty pela secretária-geral de Relações Exteriores a embaixadora Maria Laura da Rocha. Do lado, do lado alemão, é a vice-ministra parlamentar para a economia e, e ação climática, Francisca Brandtner, se eu não me engano. Essas duas reuniões se desenvolvem em paralelo, por volta das 17 horas. A, a reunião intergovernamental é ampliada e recebe dele, as delegações empresariais que desenvolveram em para, terão desenvolvido em paralelo aquela reunião que eu mencionei. Essa reunião tem previsão para durar mais ou menos uma hora. Aí chegamos às 18 horas. Às 18 horas está prevista, ainda por se confirmar 100%, mas está prevista uma cerimônia de assinatura do acordo por troca de notas sobre o Fundo Amazônia, que é um acordo por troca de notas que nós sabemos do que do lado brasileiro, assinado pelo, pelo ministro de Estado, Mauro Vieira. Após, após essa cerimônia de assinatura... Provavelmente haverá tal, algum tipo de, de, de conversa com a imprensa, mas isso não está previsto aqui no meu programa, porque eu acho que isso será muito mais da, da alçada do Palácio do Planalto de prever como essa interação vai se dar. O que eu passo, o que eu falo, digo que adiante vai haver é, como ponto final da, da, da cerimônia, desculpa da visita oficial, é um jantar aqui no Itamaraty em homenagem ao Chanceler Olaf Scholz. Um, e com esse jantar é, termina, a, se conclui a visita, a parte oficial da visita do chanceler alemão. Ele tem prevista a sua partida, o seu retorno a Berlim, para as 14 horas e 5 minutos, é, é o horário que eu tenho aqui, é, para retornar a Berlim. É, portanto, na terça-feira, às 14 horas e 5 minutos, pelo que eu sei, pelo que está escrito aqui. Então, esse, esse é o contorno ah, é o, mais do que o contorno, é, é o programa da, da visita do chanceler Ralph Scholz ao Brasil. Boa tarde, Aqui, do lado direito. Sim, tudo bem. Elisandra é, da agência Reuters. É, eu queria saber se o pode dar um pouco mais de detalhes em relação à questão do fundo da Amazônia, o que foi acertado o que deve ser assinado. um minuto aqui eu quero quero lhe dar os detalhes os detalhes de que eu disponho a ideia a ideia enfim de de se ter algo concreto né uma um, pequena digressão né eu acho que uma das preocupações dessa visita uh, é é o esse é o relançamento das relações e com este relançamento buscar uh, rapidamente a oferir resultados concretos que, deem, que, que mostre o conteúdo da decisão política de retomada das relações. Sobre o fundo da Amazônia, bom, nós nos lembraremos que, acho que já foi em dezembro, né, após o segundo turno, que a chanceler a chancel, não, a ministra do exterior alemã, Lena Baerbock, já disse que havia uma, uma clara disposição do, da, da parte alemã de retomar o funcionamento do fundo da Amazônia. Naquele, então, foi anunciado já... Uma, uma disposição de liberar... Uhum. De estender um compromisso firmado que poderia é, resultar na contribuição de 35 milhões de euros da parte alemã. De 35 milhões da parte alemã. Isso, já, isso foi uma declaração uh, de dezembro. No, no que se diz respeito à troca de notas, a, a troca de notas prevê concretamente uma contribuição do, do KfW, né, que é o, em alemão, Credit and Stadt für Wiederaufbau, quer dizer, o Banco de, de Reconstrução, né, como se, um Banco de Desenvolvimento Alemão, uma contribuição de até 10 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal na região amazônica do Brasil, Fundo, flore, eh, fundo, flore, fundo Floresta, na, na, no no, com foco em bioeconomia e uma outra contribuição financeira no valor total de até 20 milhões 21 milhões de euros para o projeto conservação florestal na região amazônica do Brasil Fundo Floresta com foco em controle de, de desmatamento né esses são uh, uh, são projetos concretos que vão ser vão se beneficiar de uma contribuição uh, financeira uh, do KFW, essa é a perspectiva que se tem é, de concretização já a curtíssimo prazo da retomada da cooperação alemã é, no campo ambiental, no campo amazônico. Só que o 25 mais 10 dá os 35, então são o mesmo que já foi anunciado. Não, não é, não é 25 mais 10, é 10 mais 21. É 10 mais 21, mas, é 30. Ah, mas não é o mesmo. 35, além daqueles 35 de dezembro. Não, não, é parte. É parte, é, é parte dos 35. É parte dos 35. Então, é a oficialização daquilo que foi anunciado. É, isso. Isso estava pendente já há algum tempo. né? É, os alemães já tinham pre, uh, proposto um acordo uh, de troca de notas para operacionalizar, ou para dar destino concreto a esse valor, a esse, esse projeto de acordo de troca de notas estava paralisado. Desculpa, embaixador, a do 10 Mais microfone. 10 milhões de euros, eu, eu vou lhe dar aqui os detalhes técnicos, porque eu próprio não, não, não sou da área, né? na verdade. O que eu tenho aqui é uma contribuição financeira no valor de até 10 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal na região amazônica do Brasil. É o nome do projeto. Tá? É, travessão Bioeconomia, entendo que com foco seja em bioeconomia. E uma outra contribuição financeira no valor total de 21 milhões de euros, para um outro projeto chamado Conservação Florestal na Região Amazônica do Brasil, Travessão Fundo Floresta, Controle de Desmatamento. Esses são os nomes uh, fidedignos aqui. Uh, eu só peço desculpas que eu não posso uh, entrar em detalhes técnicos, enfim, eu não sou da área ambiental. Boa tarde, Bruno Bojão, no Globo. Sim. Gostaria de saber qual vai ser a posição do governo brasileiro em relação ao acordo com a União Europeia Mercosul, União Europeia... Quais os tópicos serão discutidos em relação a isso e saber se o governo já tem uma posição, é, se vai ou não pedir a revisão do, de alguns pontos do acordo, porque já é a sinalização de que o parlamento europeu pode ratificar e não o governo de cada país. Não é? e, enfim, saber como andam essas conversas. Olha, olha... Eu vou, eu vou começar respondendo, uh, citando o próprio Presidente da República, numa declaração que ele, que ele deu, se eu não me engano, em Montevideo, ou terá sido em Buenos Aires, sobre um comprometimento uh, de avançar com o processo de finalização das negociações do acordo. Isso foram, são, já, não sei se são exatamente essas palavras do Presidente da República, mas foi, foi o que ele disse. Né? O, tecnicamente falando, o que, que é a finalização? Né? É, é fechar alguns pontos técnicos relativos a concessões comerciais, mas já já dentro de um acordo, já com os limites já já delimitados, revisão jurídica, né? revisão jurídica do, dos textos, inclusive em todas as línguas reconhecidas pela União Europeia, e também a, a aquela chama, chamada side letter, né, que seria um, uma, uma um, papo, um não seria um, uma reabertura do acordo, é apenas um, uma carta trocada onde se, se ratificaria o, os compromissos que já existem no âmbito da, do acordo em matéria ambiental, é, sem, sem nenhum tipo de reabertura do acordo. Então, isso é o que falta terminar é, no sentido da conclusão. Eu não, é normal que, que o ministro... Que o, que o, Presidente da República converse sobre isso com a Alemanha, que é um grande parceiro, né? É uma das grandes economias e nós somos a maior economia uh, do Mercosul. Assim como ele conversou com o presidente do Conselho, o Charles Michel, né? Ele conversou com os parceiros do Mercosul também, né? Agora, então é um momento uh, em que o, o novo governo está conversando. Nós estamos em janeiro, né? no início do governo, conversando com com os, os interlocutores fundamentais para avançar na conclusão desse acordo. Mas eu volto, termino citando o que o próprio presidente da República falou antes de ontem, ou né? ontem. É. Boa tarde, embaixador. Sim, Iglesias da Blunder. Há um descompasso aí do governo brasileiro e do governo alemão com relação à guerra na Ucrânia. É, enquanto o chanceler alemão tem, é, houve um envio de... de mais munição de tanques para a Ucrânia, o governo Lula vetou o envio de munições. Isso é uma discussão... Tentou, desculpe. O presidente Lula vetou o envio de munições para a Ucrânia, hoje, ou ontem, por esses dias. É, há uma conversa nesse sentido, por essa visão mais crítica do Brasil com relação à manutenção do conflito naquela região? Olha, sobre essa questão específica das munições... Eu entendo que que o novo governo remeteu o Ministério da Defesa para dar um parecer, um novo, enfim, a nova administração do Ministério da Defesa para dar um parecer sobre isso. Eu acho que neste momento é onde o assunto está. Com relação às, às visões alemã e brasileira sobre o desenvolvimento do conflito na Ucrânia, é um momento em que a Alemanha, primeiro com a, com a visita do, do presidente Steinmeier, depois faz dez dias, com a visita do assessor especial do, do chanceler uh, uh, Olaf Scholz. O nome dele é o embaixador Yen Uwe Plutner, né, que esteve aqui há dez dias. E agora, com a visita do chanceler Olaf Scholz, está se desenvolvendo uma conversa em alto nível Sobre, sobre as visões, sobre o conflito na Ucrânia, sobre a visão alemã, sobre a visão brasileira. É um momento em que o novo governo está conversando com seus parceiros importantes para, para formar uma, uma opinião mais mais mais substantiva e mais e mais eh, aprofundada sobre cada aspecto do conflito, mas vale a pena eh, nesse nesse contexto, de novo citar, né, o presidente da República em Buenos Aires condenou claramente, né, o, a invasão russa e também a anexação ilegal dos territórios dos territórios ucranianos, né, de, enfim refletindo a posição histórica do Brasil, né, de, de diplomática de se ancorar no direito internacional, né, e entre os princípios do direito internacional está está a integridade e territorial dos países, né, a, a solução dos conflitos pela via diplomática, pela via pacífica, enfim, é, são, por exemplo. Então eu acho que estamos nesse nesse momento, tá, um momento de conversa e mas já, mas eu acho que nós já podemos é, nos guiar já pelas declarações que já fez o presidente sobre a posição brasileira, tá? o governo da Ucrânia. Boa tarde, Eduardo tá. Davis, Agência é, Há um outro assunto no plano político que o presidente Lula tem comentado. É, aconteceram os sucessos do dia 8 de janeiro aqui, Pouco tempo antes, na Alemanha, foi descoberto um grupo de ultradireita que estava planejando um golpe uhum. de Estado. O presidente Lula tem falado, direta ou indiretamente, que tudo isso pode ser parte de uma conspiração internacional e que tem que ser enfrentada de uma forma global. Há uma, alguma previsão de que esse assunto seja tratado entre na reunião da segunda-feira? Obrigado. Obrigado. É, eu... Eu diria, eu diria que sim, né, eu diria que sim, há, há toda uma, uma, uma disposição. Bom, primeiro, o primeiro governo alemão se manifestou sobre aqueles eventos é, terríveis, no dia 8 de janeiro. O, o, o embaixador Plötner se referiu a esse assunto também na sua reunião, naturalmente nos termos uma, condenatórios mais veementes, e, e há, eu posso... Imaginar de novo, eu não, eu não, é difícil. Eu não, eu não vou estar acho que é dentro da sala, né? Mas eu imagino que que vai haver uma um, uma conversa sobre um compromisso indissolúvel que os, os dois países têm que firmar com com a promoção a prota, promoção e proteção da democracia, dos direitos humanos e, e também, a, também da inclusão social, acrescentando também a dimensão de inclusão social. Uh, no, tanto nos seus planos internos como no plano internacional, como um pilar de convergência fundamental entre o Brasil e a Alemanha na sua coordenação internacional. Acho que isso, certamente. não Eu só vou fazer, talvez, só uma pequena observação, apenas para lembrar que a visita do chanceler Olaf Scholz ocorre na esteira da visita para a posse do presidente Steinmeier, houve depois a visita do seu assessor especial, o embaixador uh, Plötner, Plötner não, não me acordo do primeiro nome dele, Plötner. No dia 30, nós vamos ter a, a visita do chanceler Olaf Scholz. Está prevista, é, ele vem com a com a sua ministra é, da Cooperação Econômica, com sua vice-ministra de Economia. É, no, mês, é, no mês de março... É, por ocasião do encontro econômico Brasil-Alemanha da comissão mista Brasil-Alemanha, deve vir o ministro de Economia e Proteção Climática, Robert Habeck. Mais mais adiante, o secretário de Estado, no Ministério do Exterior Alemão, para temas políticos, deve vir a Brasília para uma consulta com a nossa vice-ministra, nossa secretária geral a embaixadora Maria Laura Rocha e, e, e é bastante possível, né? a julgar pelos anúncios da parte alemã, que a que a ministra do Exterior Ana Helena Baerbock, faça uma cumpra uma visita ao Brasil, acho que já mais para o final do semestre. Então, para ilustrar o enorme interesse que o Brasil e sentido de prioridade que está sendo conferido ao Brasil para a Alemanha hoje em dia. É isso. Obrigado. Obrigada.